Fala galera, beleza? quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal O vídeo de hoje, dando continuidade aí ao nosso projeto Tornado TGS Acabou de chegar pra mim aqui o guidão que eu encomendei Esse eu comprei na internet, entendeu? Esse guidão você pode estar tá encontrando no Mercado Livre É o guidão, olha só Chegou aqui, tá embaladinho, vamos abrir agora Então, vamos abrir esse esquema Mas peraí, peraí Antes disso, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, para dar essa força para a gente continuar fazendo esse projeto cada vez mais. E se vocês mostrar que estão gostando, eu dou continuidade cada vez mais. E pode vir muito mais coisa, muito mais massa por aí. Então, vamos abrir o pacote? Ah, oh. água. Ó. Deixa eu tirar fora aqui. Tá aí. Eu encomendei esse guidão no Mercado Livre. Esse guidão ele saiu numa bagatela aí tipo, de 330 reais, se eu não me engano. Ó, ele é um super fat bar. Por que, que eu peguei o super fat bar? Porque é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui Eu vou mostrar para vocês entenderem o porquê que eu peguei esse guidão. Não consegue, né? A Deixa abrir Aqui Por que que eu peguei esse guidão? Esse guidão Vou pôr ele pra cá pra vocês entenderem Por que que eu comprei esse guidão? Esse guidão é, que é o seguinte é, Tem vários modelos Tanto de é, tem o, o Naked, a gente sabe que o Naked Ele é pra moto de rua Horn XJ, se quiser pôr no Titan Fica o critério teu ele é um pouco mais assim, é, vamos supor, ele é um pouquinho mais inclinado Pra parte de você segurar a moto, entendeu? Já o Fat Bar, ele é um pouco mais reto, dependendo do ângulo E eu peguei o Super Fat Bar, porque é, Ele é um pouco mais inclinado, mais alto Eu tenho uma dificuldade muito grande de andar na minha moto Daí, tipo assim, pra mim andar confortável, eu tenho que colocar muito alongador Então a moto tem que ficar muito, o guidão fica muito, o guidão fica baixo, entendeu? Então eu optei aqui pelo Super Fat Bar, porque se você for olhar ele assim, ó ele é um guidão. Normalmente essa ponta seria reta aqui, ó, entendeu? E essa aqui também seria reta aqui. Ele é um pouco mais alto, mais inclinado para mim ajudar tanto com o alongador para ficar um pouco mais alto. E aqui o que a gente vem dentro da caixa, ó. Dentro da caixa vem dois os dois adaptador, né? Porque ele é 31 mm se não me engano, deixa eu ver aqui. É, ele é 31.8 milímetro. É, ele é mais maior, né? O normal seria essa medida aqui, que eu não lembro de cabeça agora, mas é, para vir com o adaptador Vem com o adaptador, vem com os parafusos para adaptar Entendeu? Vem o manual aqui de instruções Aqui é para instalação Aperto correto, certinho Vem o nosso adesivo Que vai para nossa coleção de itens Que nós estamos colocando na nossa Tornadona Vem os quatro parafusos de fixação, né? No original, né? E o adaptador, como eu falei já no início Então, é isso aqui, ó Guidãozão muito top por filé, até lembrando aqui mais uma vez que por causa de não usar um guidão nesse patamar, que eu o Moia Tornado, era para mim ter comprado, acabei sendo um pouco munheca, acabou quebrando o guidão e virou o regaço que tá E por isso a moto faz três anos que tá parada. Então já chegou agora mais uma peça e a gente vai estar tá agilizando, beleza? Espero que gostou desse vídeo, espero que tenha deixado teu like aí para fortalecer a gente. O quanto antes chegar mais peça eu vou estar tá trazendo para vocês. Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima Tchau!